bom, ajudou aqui, agora a gente vai gravar um daily vlog muito legal Acabei de acordar, inclusive eu acordei com os cachorros brigando eu acordei com a minha mãe gritando e os cachorros brigando Porque tem um cachorro abandonado do condomínio Daí a minha mãe de super bom coração falou Putz, vamos pegar eles aqui rapidinho Daí enquanto ele encontra um lar temporário Inclusive tem um pessoal que já tá querendo ficar com ele, graças a Deus Porque eu não suporto ele Isso aí, eu vou mostrar ele pra vocês hoje nesse daily vlog muito legal De um dia muito sensacional da minha vida é, é, é. Mas enfim, agora são... Não consigo ver que horas são, mas eu espero que seja antes de 8 horas, porque eu ainda vou minha aula agora. Então, ei. Hey. Eu cachorros estavam brigando e eu fui lá acordei com tudo gritando, com tudo pegando fogo, pensei, esse eu, eu vou morrer. Aí eu, eu fui correndo. A única coisa que tava o Sheda e o cachorro estavam gritando. A única coisa que eu fiz foi sair correndo. Eles se separaram. E eu caí de bunda no chão. Mas tipo não foi que eu caí de bunda forte. Eu fui caindo bem lentamente, sabe, bem para humilhar mesmo. E é isso aí. Vamos nessa família. Vamos, vamos nessa. Vamos nessa. Eu cliquei no Google e abri é o Discord. Isso é um pouco estranho. Inclusive, eu tenho isso daqui no meu quarto. Tem uma garrafa com água de torneira. E não, é água de torneira. Eu não vou beber isso porque eu tenho o um mínimo de decoro no local público. Então, a única coisa que eu gosto de fazer isso é... É legal mesmo porque ele dá uma rebatida na sua cabeça. E é um pouco... Eu não vou conseguir explicar isso pra vocês. Apenas enche uma garrafa de água e bata na cabeça. Se fazer com garrafa de vidro é melhor, hein? Ok, eu não vou beber isso Eu acho que em algum momento eu vou ter que desperdiçar isso em algum lugar eu Não sei se eu vou jogar em alguma criança de rua Não sei o que eu vou fazer Mas eu não vou beber isso porque eu tenho o um mínimo de decoro e educação Falando em decoro e educação, agora eu tô de camisa, né? Eu botei a camisa agora, né? Porque eu... Eu, eu durmo sem camisa isso eu não me orgulho nem um pouco disso Na verdade, até três meses atrás Eu julgava completamente Quem dormia sem camisa Eu mantinha a distância desse tipo de pessoa E hoje em dia eu percebi que realmente Quem faz isso é completamente uma pessoa deplorável E que não deveria ser respeitado E não durma sem camisa Só não recomendo mesmo Não faça isso É, é crime estou na aula, papai Vou estudar, vou evoluir meu sharingan da educação E Deus abençoe vocês Venda tudo que você tem onde troca Opa, aqui ó. Tá no intervalo E eu acabei de descobrir que eu consigo mexer minha veia eu põe meu braço aqui e, e, e, olha isso Como é que mexe a veia? Eu esqueci, aqui Olha essa merda, olha isso Tem um, tem tipo um macarrão mexendo na minha mão Isso aqui não é tendão, nada que faça, meu amor, mexer É uma veia que tá mexendo, eu consigo sentir isso daqui é um parasita no meu corpo aqui, tá Olha isso, bicho <risos> Ai, ai, eu amo português Opa, ó coisa boa Acabou a aula, finalmente Acabou mais cedo, na verdade, acabou 11 horas E agora são 11 horas que acabou de acabar a aula, né e se você tá em dúvida disso eu não vou continuar essa guiada. Mas enfim, agora eu vou andar pela casa. Vamos nessa, família? Vamos fazer um tour pela minha casa? Eu não vou fazer um tour pela minha casa, mas vamos andar, família? Vamos nessa? Né? Foi mal, mano. Foi mal. Eu acabei atrasando aqui o áudio, sem querer, não sou. Foi... Mas bom. Acabei... Não sei, lembra daquela garrafa, aquela garrafa linda do meu coração? Essa aqui, Guarará Antártia. <risos> coisa boa. Turma, como é que vocês estão? Aqui quem que tá falando é o tio Sérgio. Eu vim aqui a convite do Guarará Antártia, o melhor sabor brasileiro que temos aqui dentro do Brasil. E o Brasil é grande, hein? E esse aqui é o melhor. Então você parba pensando tanto que é bom. Eu lembrei de uma coisa: que eu tenho essa garrafa aqui, coloco no meu chão, o chão é meu inclusive. Não recusa imitações, pegue todas as imitações, porque aqui não é imitação, é minha. E é minha, então você não pode pegar. E eu tenho esse negócio de skate resultado deixa eu segurar direito aqui. olha só coisa bonita aí vou cair nesse daqui aí aqui ó e coisa boa <risos> ok eu vou fazer seguir de novo só que contra e bem rapidão espera aí espera aí, Pera aí. operar ok toma aqui olha só coisa bonita coisa boa do não repara bagunça entendeu não repara bagunça vamos lá se liga aí te mostrar pra vocês eu Gabriel Medina Ok, vamos lá, tenho aqui sharp the Aqui, deixa eu pôr aqui direitinho, ok. Se liga aqui, quero ver a aula de equilíbrio com o pai aqui, ó. Chama. Vai. Ah, dá pra fazer. Dá pra... <risos> se o meu pé ficar tipo muito em cima dessa garrafa aqui, ela já vai vir. Uma vez que eu tava fazendo isso, eu caí de peito Aqui, ó, se liga uma manobra aqui, ó. Ok. E pronto, dá pra? Dá pra Ai. Oh, tá fazendo vlog aqui. Fala, galera, beleza? Hoje eu vou contar a história de como eu roubei três crianças e trafiquei lá, não. Então, olha o pacote, tá rodando na rua e sei aí. Eu com medo de esbarrar na mesa, bater a quina na cabeça, quebrar a quina da cabeça. Lissa. Oh, dá pra ficar mexendo aqui também. Desse jeito assim. Mas tem que ser mais controle físico e motor. E físico. Físico não, só motor. Rata Deixa eu trocar aqui. Tem esse outro que é mais lá. E pra quem não sabe, eu ando os skate. Então eu tenho essas peças aqui. Inclusive, parece. Nossa, ele tem dois shapes aqui. Legal. Deve ser extremamente jeito pra ter esses dois shapes aqui. Em reserva, né? Tô usando um jeito todo quebrado aí porque não tem lixa. Simplesmente não tem ninguém condônico aqui uma lixa pra vender. E eu não tô podendo usar. É isso aí. É, hein? Tô uns dois meses tentando comprar uma lixa. Se você tem uma lixa, me dá, ah, eu não vou comprar de você. Me... Lói, da... soy, loi, godoi. Fala galera. Beleza? Porque acho que deu de tentar morrer por hoje. <tos> cansa não, não isso hein? Então acho é que tá quente pra caramba olha ó, é só aqui é chegando e é, é, é, é lá. agora eu vou editar o vídeo o último vídeo o vlogzinho que eu vou lançar e ficou curto também curto não ficou muito bom mas eu acho que esse vai ficar bom é, é, é. o problema é que eu também achava que ia ficar bom depois de gravar no fim eu sei que daqui a dois meses eu vou achar esse vídeo que horrível sabe? todo vídeo faz por passo... esse vídeo aqui vai dar certo esse vídeo estamos esperando a cena né? isso aí agora eu vou editar e já volto se eu não voltar digam pra minha família eu queria um quarto bom, brincadeira Deixa é. de falar que eu tenho isso aqui, ó A campainha do Bob Esponja Toda vez que alguém não se inscreve no canal Ela toca automaticamente Porque ela tá interligada com o PC, ó Ó, consigo nem levantar Porque tem um cabo aqui que tá pegando ah, Foi eu mesmo que fiz Então, olha só, gente Eu vou fazer aqui o teste Se tocar, vocês vão ter que se inscrever no canal, tá? Aqui eu acabei de rebaixar alguns vídeos aqui do, do canal antigos, alguns vídeos aqui, eu vou inclusive entrar aqui, gerenciar vídeos, vocês vão ver... Eu não tava esperando isso, na verdade. Mas olha só, bem aqui. Eu tenho os vídeos. Esse aqui eu já postei. Bom, botei pra estreia hoje, né? Imagino, ok. Daqui a 5 minutos vai sair. É. Já tenho esse daqui. Tem esse aqui também. Tem alguns outros que eu ainda vou postar. Que tá aqui. Esses outros aqui eu já baixei tudo. E vou postar hoje. Hoje não. Vou botar aqui, mas ainda não vai ficar público. Então, já vai estar certinho pra eu postar nos dias. Porque vai ter bastante vídeo. Vai ter bastante vídeo por semana. Eu espero. Não tenho que gravar muita tá coisa. Amanhã, se Deus quiser, amanhã vai sair um vídeo novo. E aí, é esse vídeo aqui que eu já tô editando. Eu não editei ele, sabia? Coisa bonita aqui, horas São 3 horas da tarde tarde meio dia eu falei que eu comecei a editar e eu não comecei a editar eu sou incrível mas é porque eu tava baixando aqui os negócios e postando os negócios eu fiz uma thumbnail inclusive deixa eu saber se vocês gostaram da thumbnail gente deixa eu saber porque aí até é até negócio de privacidade né vocês gostaram daqui ó <música> respondeu, eu tô escutando, brincadeira, tô não É só um vídeo, cara. mas então, eu tô editando Esse vídeo aqui, vou começar a editar esse vídeo Aqui, ele ficou bem curtinho no fim, cara Ele tem uns 6 minutos e poucos E eu vou uh, já tem música, eu vou Dar zoom nele, vou colocar vídeos Representação de tudo, aqui tem todas as marcações Cada uma dessas é um efeito diferente Fora os outros que eu ainda vou ir assistindo Então eu tenho que colocar os efeitos, botar a cor sonora e tal, não, não. Mas eu acho que vai dar certo, não parece ser tão difícil assim, pelo menos essa é a parte mais Divertida, né, porque é onde dá pra, é pra Brincar mais, é onde dá pra botar mais as ideias, tudo que chega espiadinha, besta, eu boto tudo aí na edição. Ok, agora let's go na go. Então, se você do cachorro que me acordou gritando, olha só o oh. bicho aqui. Esse bicho aqui, ele tava brigando com a Yuka ou o Cheddar, algum dos dois. Eu não sei, tava todo mundo engruvenhado lá na hora, eu não sei. E agora eu peguei um pote de pipoca, eu vou alimentar ele inteiro com isso aqui. Brincadeira, eu vou comer um pouco, porém, olha só que coisa legal. E, ou, oh, let's go, aqui é eu Ó, oh, e, e. Eu não sei se ele gosta muito de pipoca, na verdade. Eu tô sujando meu quarto, eu vou me arrepender disso ainda. Eu trouxe ele pra ele ficar um pouco mais aqui, porque ele tá sendo bem... Bem cringe pra ser sincero, ele não tá respeitando muito A questão de, de sanitariedade, ele tá ali dentro do outro salinha lá que é, é melhor pra ele, só que ele tava meio sozinho, né? E ele não é de rua, ele não era de rua pelo menos. Abandonaram ele. Então, assim, nem mãe tem, né? Então vamos deixar pelo mensagem de um tempinho aqui. Por isso eu vou editar, e, tá complicado. Todo mês eu só vou chegar aqui, gente, vou editar, tchau. Vou editar ainda, família, não editei, vou editar fainha. Daí vai lá, né, assiste o vídeo inteiro Não se inscreve no canal, volta a hora presencial Como é que o pessoal olha pra você? Aí, ó E eu avisei, se inscreve Opa, coisa bonita aqui, ó Videozinho editado Deu 7 minutos e 42 Ah não, porque passou aqui É realmente, deu 6 minutos mesmo Deu tudo errado, provavelmente Mentira, só vai ficar um vídeo meio curto Mas eu gostei do vídeo Na verdade eu ainda tenho que dar uma revisadinha nele É Provavelmente eu vou colocar algumas coisinhas em 3D Pra ficar mais, mais cringe, né? Mas é isso aí Então agora, depois disso Como eu tô com um projetinho também Arthurzinho 2019 Né, 2020... Caraca, estamos em 2021 já. Mas então agora eu vou comer, comer alguma coisa mais saudável. Pra ficar com aquele tanquinho legal, né? E pra isso, uma resenha pra vocês aqui, ó. Cereal artesanal. <risos> então, gente, agora eu vou jogar o um Minecraft. Porque eu não quero nem saber, não. É, eu vou jogar com meus amigos, meus brothers. Mais que amigos. Friends, vamos nessa. Não, não vai ser uma gameplay, não, tá? Não vai ser. Tchau. Só live, são aqui. Pronto. Até mais, galera. Ah, inclusive já tá o final do dia, né? Já são nove horas. Tchau! Eu vou jogar um pouquinho aqui e vou dormir. Deus abençoe vocês. Caso não tenham gostado do vídeo, se inscreve e assiste todos os vídeos até assim você gostar.